Bom, o Rio de Janeiro hoje ele é assim, o retrato do, né, do, do arraso de um projeto político que é o projeto político do PMDB, agora MDB. Né? Que são, vamos dizer, as forças que convergiram e de uma certa forma dominaram politicamente o Rio nos últimos, sei lá, 12 anos. Né? Porque O Garotinho foi do PMDB, a Rosinha foi do PMDB, depois dois governos do Sérgio Cabral, o governo do Pesão se olha isso ao longo do tempo, já são 16 anos e fazendo as diferenciações entre um e o outro, porque uma das coisas piores são as totalizações, né então Garotinho não é Sérgio Cabral, Sérgio Cabral não é Garotinho, tem diferentes, críticas diferentes, mas eu estou dizendo, esse projeto que tomou conta nos últimos dias, nos últimos anos, que era o projeto dos grandes eventos, os projetos do grande capital, né? de a ideia de que o Rio tem que ser vendido, que o Rio é mercadoria, tem toda uma teoria urbana sobre isso, criminológica sobre isso, né? de você vender a cidade e os, os mega eventos, eles têm um pacote econômico ligados a grupos transnacionais que exigem uma opção de coisas. Né? E, o, e o estado do Rio de Janeiro, ele, ele, se, ele se entregou completamente a isso. Né? Então, se a gente vai falar especificamente sobre a questão da violência e da segurança pública, é, eu, eu discordo completamente quando eu vejo a grande parte das pessoas, inclusive da academia, dizendo ah, é porque o projeto das UPPs não houve investimento, não houve coisa, então elas falharam. Não, eu acho que o que está acontecendo aqui é exatamente o resultado do programa das UPPs, que era um programa que teve muito dinheiro, que era um programa que trabalhava exatamente dentro dessa confusão, dessa promiscuidade do público com o privado. Né? Então, financiamento de algumas UPPs vinham de, de, de, de, de redes privadas. Né? E a ideia né? de uma ocupação militarizada que era vendida publicitariamente como se fosse uma invasão social. E às vezes as pessoas diziam, não, mas aí a polícia agora. Eu falei, ah mas qual a polícia que você vai trabalhar? Vai ser da Suécia que vem? Da Islândia? Porque se é essa polícia mesmo que a gente conhece, quem diz que vai ficar melhor com mais polícia? Né? Então fez a coisa da ocupação, que foi uma coisa muito violenta. E o discurso era é, o que o meu marido, que é o Nilu Batista, chama de a sopra de, sopa de pedra do do, do, Malazar, do Pedro Malazarte. Tem até uma aluna, Marie, é, Muriel Muraro, de, do Paraná, que fez uma, uma tese sobre isso, trabalhando um projeto da UPP e da UPS em Curitiba. Então o projeto consistia em dizer que primeiro você toma força, militariza, estabelece mandado de prisão coletiva, faz todos esses, esses assintes, esses esculachos né, ao povo que mora no lugar. E depois aí viriam os grandes serviços sociais, o pacote social, porque primeiro tinha que conquistar o território, como no Iraque, no Afeganistão, na Palestina, você ocupa para depois poder então trazer direitos humanos. Etc. Só que a única coisa que entrou mesmo foi conta para pagar, né? Net, Light, era conta de luz. Né? E aquele era um momento em que a economia popular estava muito aquecida. E o capitalismo de hoje ele precisa muito dessa economia popular que é a única verdadeiramente consistente, que tem velocidade, como diria fluxos, como diria o Milton Santos. Né? Então eu digo que essa, essa, essa, esse projeto das UPPs que eu bati desde o começo, apanhei muito por causa disso, não me arrependo, é, que escrevi um texto que chamou Alemão é muito mais complexo, onde eu mostrava e chamava atenção para a ideia, né, os perigos de uma concentração de força policial militarizada em qualquer lugar isso seria perigoso, mas nessas áreas. E como, vamos dizer, as milícias, logo na saída da ditadura, não só no, no, no, no Rio de Janeiro, mas em outros estados da federação, como Paraná de Lerner, São Paulo do Montouro Pernambuco de Arraes, Rio Grande do Sul do Colares, Brizola no Rio de Janeiro, não quero só me concentrar no Brizola, mas você, na saída da ditadura, existia uma resistência muito grande no povo brasileiro contra a truculência policial. A partir dos anos 80, 70, final eu tenho até um livro sobre isso, com dados e tudo, começa a entrar a guerra contra as drogas, né? que é uma política norte-americana que ela tinha como objetivo um pouco... É, ela, ela, ela acontece exatamente na, trans, na transição das ditaduras militares para as redemocratizações, e aí ela começa a inculcar, e aí com o um apoio enorme da mídia co corporativa, a luta contra o crime, a guerra contra as drogas, ao mesmo tempo que você está tendo uma crise enorme, que é a crise de 73 e dos anos 80, né, que, que, que, que produz uma, uma populações inteiras desempregadas na América Latina, tanto que foram chamadas de as décadas perdidas. Né? Então, eu a, par a partir daquele momento ali, começa a ser insti instigado, instilado, né, infiltrado pelas redes de televisão, um medo, né, essa é a minha tese central, né, a manipulação do medo pelas, pelas elites conservadoras no Brasil, a cada vez mais militarizar a polícia. Então, naquele breve momento em que a gente estava discutindo exatamente o que seria uma polícia diferente, o que seria uma polícia no Estado, no Estado brasileiro, como é que ela poderia estar mais ligada, né, dentro de todas as limitações que a gente tem mesmo ao pensar o que é polícia e o que é prisão e o que é tudo isso no capitalismo. Mas naquele momento histórico, na saída da ditadura, existia esse desejo. Eu me lembro que uma das fotos que ajudou a eleger o Brizola, porque ele tinha esse discurso de ir contra né, esse Estado de polícia, era uma foto de uns homens negros com uma corda no pescoço sendo é, sustentada essa corda por um policial militar né? e aquilo era naquele tempo aquilo era um choque hoje isso é aplaudido cada vez que isso acontece as pessoas se sentem mais seguras né então essa a remilitarização da segurança pública começa a se implementar nesse discurso da luta contra o crime e da guerra contra as drogas, que são duas guerras é, paralelas inventadas né, geopoliticamente pelos Estados Unidos, justamente para manter os órgãos de repressão intactos, mesmo nos intervalos democráticos, já que... A longa duração histórica da América Latina, e especificamente do Brasil, nos permite dizer que a nossa história é uma história de autoritarismo com os intervalos democráticos. Então, esse movimento do capitalismo financeiro, que como um sociólogo chamado Gilberto Pasconcelo chama, é, ele, ele conduziu, nos conduziu a cada vez mais investir mais em segurança, os meios de comunicação, o medo. E aí, aquilo que o grande professor norueguês morreu há poucos anos atrás, já bem velhinho, o Nils Christi chamava de indústria do controle do crime. Né? Então, as UPP... Então, o que eu, por que eu fiz esse caminho longo? Porque na saída da ditadura, o, o governo do Brizola conseguiu desarticular os grupos de extermínio. Né? Nos anos 90, nessa conjuntura, aparece o problema das milícias. E eu lembro de um prefeito do Rio, não vou dizer nome, porque não estou interessado no jogo eleitoral, assim de massacrar ou apoiar, mas... Ele dizia o seguinte, que as milícias eram autodefesa das favelas contra o narcotráfico, era o grande bicho-papão e tal. Então, houve um incentivo ao crescimento das milícias e as UPPs era uma grande milicização do Estado. Porque, primeiro, era um poder enorme dado às polícias, né? com aquela, o, o, o, o governador daqui, o Sérgio Cabral, ele... Ele dizia, na polícia não tem nenhuma indicação técnica, como se fosse uma coisa muito boa, uma polícia autônoma. Na história moderna do ocidente, a polícia autônoma que a gente conhece completamente autônoma eram as SS. Né? Então, eu, a polícia tem que ser é, é, bridão na boca ali pelo Estado Democrático e como isso é difícil. Então, aquela, aquela mordida que a gente tinha na saída da ditadura passou a ser viva a milícia, porque tudo era bom, se era contra o traficante, qual era o estereótipo, é, estereótipo construído do traficante pela mídia, pelo sistema aqui no mundo? Né? Um jovem aqui, negro, favelado, pobre, ou um camponês pobre, ou um meio indígena no Pará. Né? Então, isso é, foi constituído e, e é incrível, né? então a, a, as UPPs produziram essa milicização. Por que que, o o que, que é a milícia? se não é o segundo emprego do policial. A maioria das milícias no Rio de Janeiro são compostas de bombeiros, é, milita policiais militares, policiais civis, é, fora do horário de trabalho, ou aposentados, ou expulsos né, da, da polícia de uma forma geral. Então, essa milicização aconteceu. E agora, ela está quase incontrolável, porque qualquer pessoa com o mínimo de discernimento ia pensar, bom, se as milícias é, cobram segurança, gás, é, por que, que elas não vão querer entrar no, no mercado dessa né, no, no, no varejo? Das substâncias proibidas. Né? Eu nem chamo de tráfico, exatamente para trabalhar com o que eu chamo dos varejistas. Então, nós temos agora uma situação muito pior do que tinha antes das UPPs. Não porque faltou o investimento, em março de 2015, já tinha dois decretos da PM, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, é, mudando o sentido das UPPs, já botando ela no sentido que, que era a verdadeira natureza dela, porque não acredito que ninguém em sã consciência. Posso acreditar né, que você tem, por exemplo, uma favela como a Rocinha, que tinha antigamente um sistema de DPOs, sei lá, tinha 20 policiais, de repente tem mil. Eu logo pensei, vai piorar o problema, vai piorar. Não é por nenhum preconceito, mas é conhecendo historicamente a relação das polícias do Brasil com as comunidades, as favelas do Rio de Janeiro, não gosto de usar essa palavra comunidade, né, com as favelas do Rio de Janeiro. Agora, era comunidade, agora é território. Outro dia eu vi um menino na televisão falando, não, porque eu vim do meu território e encontrei como é que o jargão militar já está incorporado no dia a dia. Então, eu acho que nós estamos vivendo o efeito disso tudo. Uma polícia autonomizada, sem controle nenhum, né? uma é, disputando terreno de mercado com vários grupos, fraccionada, o fracionamento das atividades ilícitas é sempre o pior cenário, o cenário mais perigoso. Bom, as UPPs também foram escolhidas todas visando uma única, entre aspas, facção. Eu vou chamar de empresa. Uma das únicas empresas do comércio varejista. Então, qualquer economista dizer, bom, isso vai favorecer as outras empresas. Então, esse desmando e uma polícia autonomizada por um discurso de que a polícia é boa, é a polícia que não tem ingerência política e nada é mais político do que a ação da polícia, né? mesmo quando ela está completamente fora dos trilhos, é aí que ela está sendo funcional ao capitalismo brasileiro dos dias de hoje, personificado nesse governo que é um, um governo que não tem nenhuma legitimidade, que é um golpe mediático, legislativo, que, sem nenhuma legitimidade, num período curtíssimo de tempo, produziu várias violências contra o povo brasileiro, como a mudança na lei trabalhista, mudança educacional e tudo mais. Então não conseguiu aprovar a Previdência. Essa não deu para passar naquele congresso de... Eu ia falar um palavrão, mas naquele congresso, temos que respeitar o congresso e tal, mas naquele congresso que, tem, que é muito ruim, né, muito pessimamente constituído, eu não aguento ver votação no congresso, porque eu não... Então, eu acho que isso tudo constituiu incrível como a violência cresceu no Brasil depois da queda da Dilma. Eu fiquei tá falando para você, uma é velha brisolista, não sou militante do PT, tenho mil críticas, inclusive, à política criminal da Dilma e do Lula, mas as violências que são disfarçadas, que são essas são as que vão produzindo mais rupturas e violências na base, né, no chão onde a gente vive. Né? Eu acho que o povo, de uma certa forma, não teve condição de se esclarecer nem sobre a questão criminal, mas intuitivamente, né, eu acho que a coisa ficou muito mais violenta, ficou muito mais incontrolável. E no estado do Rio de Janeiro, então, que isso chegou ao paroxismo máximo, com né, a prisão, enfraquecimento do governo, quer dizer, vindo à tona, toda aquela promiscuidade político-privada né, que aconteceu, e que é o modelo, é o modelo que rege por aí, né, é o modelo que está sendo vendido diariamente pelos meios de comunicação.